Olá pessoal, eu sou o Dark Gamer. Seja bem vindos ao canal Dark. e hoje eu trago mais um vídeo aqui para vocês de Warframe. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim meio que teórico, dizendo assim, ok? Eu vou tentar explicar algumas, uma coisa, um ponto muito importante aqui no Warframe que é o que é preciso para ser bom jogador. No Warframe, eu vou tentar explicar para dar algum conceito assim para alguns jogadores que estão a começar agora no Warframe e vão ter certas dúvidas do que é preciso para ser bom, o, não? Nem o que é preciso ser bom, o que é preciso para conseguir ser um bom jogador no Warframe. Eu vou tentar explicar, explicar entre aspas, mas sim dar um pouco de informação neste tema dessa base do que é preciso para ser bom jogador no Warframe. Ok, uh, eu espero que vocês gostem. Eu, tu, eu quero dar essa opinião assim como um jogador agora que não é tão elevado ainda no A-Frame Assim como um jogador que está a começar a elevar-se no A-Frame, ok? Uh, eu já, pronto, já jogo o A-Frame há um bom tempo, jogo tô quase todos os dias jogo o A-Frame às vezes mais que as outras, eu jogo sempre o A pessoal. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui como o um intuito de ajudar alguns jogadores que vão ter certas dúvidas com mais pra frente no Warframe. E esse vídeo de hoje é o que deve ser fazer para ser bom no Warframe. primeiro lugar, pessoal, para ser bom um jogador no Warframe é preciso de tempo, paciência, e uh, simplesmente isso: tempo e paciência é preciso. Por quê? Fator 1. Um. Paciência é para conseguir farmar as coisas que a gente quer. Paciência é para conseguir elevar o nível, o, um, o par, e passar horas e horas a farmar coisas. Tempo é mesmo, vai uh, incluindo no, no ponto 1, que é para farmar tanto isso como aquilo. Mas, há pontos mais importantes, por exemplo. Por exemplo, um jogador novo que começa no a -frame, ele não vai ter noção de nada. Ele começa a jogar o a -frame sem noção, não sabe o que fazer e ele tem aquela dúvida. Como eu posso ser tão forte como aquele cara? O que é que eu preciso fazer para ser forte igual aquele jogador que está aí? Por exemplo, hoje eu entro numa missão como um jogador de nível Maestria 1. E eu vejo um jogador de Maestria 16, 14. E ele é tão forte, ele consegue matar tantos jogadores assim. E eu fico naquela dúvida. O que é preciso para ser tão forte como aquele jogador? E aí eu digo, pessoal. É preciso tempo, paciência para farmar. Por exemplo, quando você perde seu tempo a farmar. É a mesma coisa que estás a fazer o mesmo que aquele jogador de mestria 16 que encontraste um dia naquela missão fez. Praticamente nós como jogadores do iFrame precisamos é de tempo e paciência para formar certas coisas, para fazer certas coisas no jogo. Por exemplo, Maestria é só é só tipo, dizendo assim, um título. Para mim Maestria é tipo um título. O que conta mesmo no iFrame é experiência das coisas capacidade das coisas, saber as coisas, por exemplo, saber quais são as frames certas para fazer, usar nas certas missões, quais são as armas celtas certas nesse caso para usar nas certas missões, o que são praticamente, saber o que são tipo Oirechins, uh, o que aconteceu nas eras do Oirechins, tem informações básicas no jogo, aí sim se, é, vamos vamos tornar um bom jogador. Praticamente, o que eu acho, na minha opinião, para ser um bom jogador, é ter informações básicas do jogo do aframe, não é ter todas as armas, não é ter uma mistria muito alta e elevada, nesse caso, não é ter hum, saber sair numa missão e matar muitos inimigos que vai nos tornar um bom jogador, o que nos vai nos tornar mesmo um bom jogador no A Frame, pessoal, é ter informações nesse caso, informações boas, é claro, nem preciso ter assim tantas informações, é saber avaliar certas missões, por exemplo, entrar numa missão em esquadrão, por exemplo, uma missão de defesa, e tá nessa missão apesar de não sermos o mais forte nessa missão mas sim saber avaliar o que está acontecendo nessa missão para nos poder para a gente poder avaliar depois nesse caso o que é que é, fizemos de mal naquela missão o saber o que estamos a fazer de mal numa certa missão para depois nos aplicarmos nessa outra vez naquela missão para depois fazer bem outra vez para mim para ser um bom jogador no iFrame, não é só também ter informações, tantas informações, do quando vai sair updates, do que updates vem, como criar uma build certa, o que é preciso para ter fazer uma boa build, ou também nem é ter uma, uma boa build, também para ser um bom jogador no iFrame, é aquele jogador que é dedicado, que está sempre atrás das coisas que ele não tem, por exemplo, Há jogadores que se dedicam o seu tempo a farmar Lish uh, Prime, há jogadores que dedicam o seu tempo a conseguir só platinas, nesse caso esses jogadores dedicam o seu tempo também a farmar Lish Prime, com lixo Prime ele vai fazendo farm de platinas depois, isso também significa ser um bom jogador, um bom jogador é aquele que vai dedicar o seu tempo para fazer certas coisas, um, mim, aquele que não é um bom jogador é um jogador que entra no jogo, começa a jogar o a apesar de ter certo dinheiro e Compra logo platinas e começa a comprar tudo e simplesmente vai upar. Isso para mim não me diz respeito o que ele vai fazer com suas platinas, é verdade. Ele entrou uma aluno do frame, começou a jogar, dois dias depois comprou suas platinas e pôs aí, é, para mim isso não quer dizer ser um bom jogador. Às vezes é preciso sim comprar platinas para.. Compra certas coisas, mas um jogador que compra diretamente platinas e compra tudo no Warframe Para mim não se torna um bom jogador assim, pode ser um bom jogador com o tempo né, que aí vai declarando suas informações e tudo mais Mas um bom jogador é aquilo que começa de zero, da base, aprende o básico do Warframe, Com tempo e paciência vai conseguindo tudo, isso para mim é ser um bom jogador Bom jogador do Warframe vai decriando os mods com o tempo, vai upando os mods com o tempo Vai, vai encontrar o barro, apesar de não ter muito, com o tempo que ele tem adquirido no Warframe, vai conseguir uh, pegar tudo que vem no barro. Para mim, um bom jogador é. Vem. Pra, quer dizer, para mim, para se um bom jogador praticamente no Warframe, na minha opinião, para um bom jogador realmente no Warframe é jogar con constantemente nem é nem é obrigatório jogar todos os dias isso não é obrigatório literalmente não é obrigatório ser um jogador que joga todos os dias no afreem ah, tens como noção ser um jogador que vem no afreem joga farma este tempo fica a farmar, o as tuas afreem opo as tuas armas ver ah, adquirir as informações ter as tuas dúvidas no frame wiki no frame market que é para pegar saber os preços, farm a prime, faz missões com os amigos Toque ideias uh, com os amigos, conheço outros jogadores novos, jogadores mais elevados, jogadores das antigas do AFRAM. Toque informações com esses jogadores. Aí sim, isso vai te fazer um bom jogador no AFRAM. Quanto mais informações tu adquirires no AFRAM, melhor jogador tu estás a, a tentar ser. Isso para mim é ser um bom jogador. Eu praticamente não vou dizer que sou um bom jogador no AFRAM. É verdade, eu tenho certas informações, eu jogo com regularmente, tenho um sistema no AFRAM e tento adquirir certas informações no AFRAM. Isso para mim, não vai contribuir ainda para ser um bom jogador, eu tento trazer, por exemplo, com os vídeos que eu faço, é tentar trazer informações que alguns jogadores não têm, isso é verdade, mas esse, também, essas informações não vão, fazer os melhores, não vão fazer o melhor jogador no aframe, para mim também, um bom jogador é aquele que consegue fazer builds capazes de aguentar em 6 missões, um jogador é aquele que Apesar de não saber certas coisas, vai atrás dessas coisas. Apesar de não saber o que fazer numa certas missões, num momento, ou apesar de não conhecer certas missões, vai atrás de pessoas que conhecem certas missões para poder adquirir informações sobre elas. Um bom jogador é aquele que tem noção do tempo que vai perder num jogo para conseguir se tornar bom. Essa é a minha opinião sobre um, como se tornar um bom jogador no Warframe. O que é preciso praticamente para se tornar um bom jogador no Warframe é tempo e dedicação. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenha gostado pessoal deixe o seu like, e se inscreva no canal da Gamer e até a próxima.